Com vocês. Hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa pra gravar comigo, o Todd. Gente, vocês já me conhecem ele tá de gravata, gente. tá muito engraçado. Ai, gente, ele é muito fofo. Hoje a gente vai falar um pouco mais da história dele, gente, pra vocês conhecerem mais o Todd. E ele é muito fofo. Então vamos pro vídeo, gente. Ó, oh, vamos começar a contar a história dele Então vamos lá, gente é, é, Tudo começou eu, Antigamente eu tinha... Eu tinha... Não, gente. É, primeiro eu tive um cachorrinho que se chamava Pingo Ele era Pinche Pinch, né? Pinche Pinch, pinch. Lá, ele, ele, eu vou botar uma foto aqui dele <risos> Vou botar uma foto aqui dele ele, Eu tinha ele Aí ele morreu Aí é, fiquei um tempo Sem animaizinhos né? E eu era bem pequenininho quando eu tinha ele Gente Aí <risos> gente <risos> história É história sono Minha história do sono dele <risos> Ai meu pai Então gente, ele é muito mal educado Como vocês podem ver, ele dorme nos vídeos então já você se acostumando aí, que ele dorme nos vídeos Ele ainda <risos> ele é fundo Aí depois a minha mãe disse Pra mim não sentir, não me, me ficar tão sozinha assim, sabe? Ela quis comprar um cachorrinho Então, ela olhou na internet, tudo Naquela época já tinha internet, gente é, Computador já tinha Mas não era tão evoluído como agora, mas tinha uhum. aí, aí, aí, gente, a minha mãe olhou lá, uns cachorros lá Aí ela foi lá longe, não lembro aonde, mas foi um lugar lá longe foi em Caxias é, pra comprar ele E aí a gente foi lá, é, aí eu tava dormindo no carro, eu lembro disso que eu tava dormindo no carro E aí a gente chegou lá eu acordei, nossa, eu Nossa, sabe o que eu lembro da cena? De você pegando o Todd, assim, bonitinho de gasolina É, O cara nossa. que a gente, não de gasolina É, nossa, eu lembro da cena, eu era tão pequenininha Gente, eu não lembro, assim... eu tinha 3 anos. É, eu tinha 3 anos, gente. E, gente, eu não, eu não lembro muito, assim, das coisas quando eu era pequenininha. Tipo, é, eu lembro de uma história inteira, assim, um vídeo todo na minha cabeça, assim, de quando eu era pequena. Mas, às vezes, eu lembro de umas imagens pequenininhas, sabe, de alguns momentos bem marcantes. Então, é muito legal isso. Tipo, esse eu lembro da imagem, a gente eu nele, eu pequenininha tudo na cadeirinha. Aí a gente pegou ele aí a gente tava vendo um monte de cachorrinho, né? Aí o primeiro que o moço trouxe pra gente ver, a minha mãe disse que já se apaixonou por ele, que foi o Tadi. E aí a minha mãe e eu já se apaixonamos por ele e a gente já quis trazer ele. Aí a gente trouxe ele. Ele tá aqui, gente, desde os meus três anos. De... Gente, ele tá aqui comigo, desde os meus três anos de idade, vocês têm uma noção. Ele ia fazer. É, ele tem seis anos, não é? Seis ou Seis. Ele vai fazer sete anos. Isso. Ele. Agora, <risos> gente, olha como ele deitou. Olha isso. Ele botou a cabeça dele aqui assim e a bunda pra cima. O que, que você quer, meu filho? Essa cadeira aqui é T, tá, gente? Ninguém senta ali, não. Toca, tá. Gente, <risos> vocês podem até ver aqui que tá escrito o nome dele Todd. Mas quase não dá pra ver. Aí eu fiz um coraçãozinho cheio de pintinhas pretas. Aí, mas já tá saindo, eu escrevi aqui ah, a gente Todd". Pode tentar essa cadeira de pintinhas brancas e pretas. É, ficaria bem legal. Aí eu. E pentinho che... ali. É. Vou tentar. Agora? Pode ser. Vamos! Vamos pintar. Já volto, gente. o resultado final da nossa cadeira que a gente fez pro Todd no meio do vídeo do nada a gente teve ideia e fez, gente olha como ficou ficou muito engraçado, gente aí ficou algumas bolinhas pretas aqui olha. ficou muito legal, gente aí esse coração aqui, eu vou dar um zoom pra vocês verem dentro tem umas bolinhas pretas muito engraçada. eu vou mostrar pra vocês aonde que ele tá no colo da minha mãe, gente <risos> olha olha <risos> O frio. É, ele tá doido pra subir na cadeira, mas tem que esperar secar E, gente, agora eu vou continuar contando a história dele tá E, e olha cara. como que ele tá aqui, gente No colo da mamãe, gente Então, gente, é, aí a gente pegou ele Acho que eu já contei tudo Isso. Aí, gente, a gente ficou um tempo com ele, né Aí, quando eu tinha 10 anos, que ele ficou doente, né, mãe? Uhum. Aí, gente, quando eu tava com 10 anos Eu tô com 10 anos é, teve um mês aí que ele ficou muito doentinho A gente levou ele no veterinário A cuidou dele fez de ele é. fez ultrassom é. Aí gente, foi muito engraçado Quando teve uma hora que a médica Que a veterinária foi ver é, A temperatura dele né, O termômetro ele, Ela botou o termômetro Na bunda dele, gente Porque muda dele. Aí ele, ele, ele sentou, gente. Aí ele ficou aí ele foi sentando assim, com vergonha, gente. Aí ele, não foi botar ele na balança pra ver o peso, gente. ele fez xixi na balança. Ele fez a fala lá no veterinário, né, gente? Vocês podem ver, ele fez a fala. Fez xixi lá, lá no, no, na, no negócio de, de coisa lá, de pesar o peso. Aí a médica, tava, aí a gente tava esperando a médica chegar. Num, do lado de fora do veterinário, porque tinha cachorro lá dentro e ele é caçador, sabe? Então, como é da gente, então não podia deixar ele com outro cachorro. E era, é, aí ele ficava latindo pra tudo que via na rua, né? Gente, aí a, a veterinária chegou assim, olhou pra ele, beijou na boca dele, assim, é, sem saber qual doença que ele tava. Gente, ela, ela foi muito tudo beijou o Viscarno nele e ele latindo, ela nem aí pra ele. <risos> Então, gente, essa foi a história dele Do todinho fofinho que dormiu no colo da minha mãe Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se liga aí, gostei, se inscreva no meu, no meu canal Me sigam nas minhas redes sociais, que vão na descrição do vídeo Um beijo e tchau Até o próximo vídeo E no final desse vídeo vai aparecer um vídeo aqui ou aqui ou aqui, em qualquer lugar E a minha fotinho pra você se inscrever Então só você clicar, vai se inscrever E vai passar pra outro vídeo Então, agora sim, tchau Dá tchau, Todd Tchau Dá tchau pela orelha <risos>